Okay. Caralho, eu não gosto de batalhar com esse cara vocês querem Não tô enxergando nada Caralho, olha essa lupa A culpa não é minha, você toma no cu eu não sabia que a DC já tinha lançado o visor azul. Porra, tem que ver, tá ligado, tá vindo, vai chegando no rap. Cada verso eu vou fazendo, moleque, vou fazendo nesse bloco de crepe, mano. Passada com ele aqui é tipo Jesus lá na Galileia Ganhar do Jornal na Central é ganha do Jornal e também da plateia Aí é foda, não tem nem como, cada vez que eu faço é bom Cada vez que eu trago meu som, você sabe que eu te mostro meu dom Você não é, eu consegue, moleque, mano, você corre perigo Agora você tá ligado, né, meu mano, agora você corre perigo Rimei perigo com perigo, agora você perde comigo Mano, não vai adiantar você trazer e pagar seus amigos I yeah, yeah, yeah. baby. baby. Whoa, whoa, whoa. Ah, Tá ligado mano, então disfarça Melhor você parar porque você não é meu parça Eu ganho com panela, esse copo é de graça Que culpa eu tenho se a criança crescer perdeu a graça? É essa a questão, então vou te falando Por isso que eu mando aqui, eu tô no comando Eu ganho com panela, cês ouviu rapaziada? Se me ganhou lá em São Paulo assim e eu não falei nada Essa é a questão, então cê tá ligado Por isso que eu chego agora aqui no versado por isso que eu sou besouro, uso inseticida, pois no almoço eu vou encher o saco sobrevoando sua comida. Uh, vem aí, galera, vem! Ah, uh, uh, uh. <risos> ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah! Aí tá bem. O que que acontece contigo? Você falou que cê rima perigo com perigo Por isso que eu falo agora então pode pode pá Rimou perigo, pum perigo, detectou no seu radar O perigo ele está próximo, clima é caótico E hoje sua doença vai sair no diagnóstico Porque de MC você é só um protótipo. Você tá atestado, não ser é atestado de óbito Então é essa a questão Eu sou o cara que chega agora e fala muito moleque é muita amarra você lembra do beat? então não faz careta porque eu sou o tipo de cara que não vive sem treta tudo que vai Que eu cresci, perdi a graça Mas você é meu fã E disso você nem disfarça Perdi a graça, agora você não sai com nada Eu não sou palhaço e nem dentista Pra fazer você dar risada Entendeu? Então calma, você então vem que vem Então é né, moleque que eu chego aqui E mando bem Ganhei roubado na aldeia, boto na pista Quem te levou pra lá? Quem botou seu nome na lista? Oh, então aprende, aprende que fui eu Então você vai vendo Que o bagulho aconteceu, aconteceu seu moleque, eu vou chegando, vai tomar no cu Rodeia a minha camida, tá apressado e come cru Ué! Terceiro! Terceiro! Terceiro! Terceiro! Uh! Calma! Uh! Calma. Uh! <risos> tá. Tá. Bom, automático então, sou mágico, terceiro tá vindo, vai começar muito barulho aí, ó Pode uh! soltar uh! Ok eu sinto pra rir, eu não sei como é muito. Essa cultura grita aí, tu amo essa cultura, como eu amo, essa, essa cultura grita oh. ah. oh. ah. ele, a lua cheia, clareia as ruas do Capão. Abaixo de mim só o meu airmex e o, o, air o Jonão, né? Não aê Mulher, é muito som, por favor, desce do palco e traz um, um MC bom. Esse fio tá de fuder, tô tossindo, tô sentindo um fedor ouvido de você Cê sabe, você não ganha, descanse em paz É a cruz, vai pro inferno igual disco do Racionais Eu tô perdendo tudo bem, pra mim isso não é estranho eu Vim pra batalha pra rimar, eu não vim pra tomar banho É essa a questão, então aqui se liga Cê tá ligado mano que evita a fadiga Ele tá, calma meu mano seu pai sabe que você anda fumando Aí é complicado, eu não sou seu pai Bloqueia seu pai pra publicar a story do Instagram Seu <risos> pra batalha, não pra tomar banho, aí me brasa. Alguém toma banho na batalha, achei que banho tomava em casa Aí, cê não sabe mandar rima, Eureka. Beleza, fedorento, cascão careca Demorou, você reclama O pior do que não toma banho pra batalha de pijama Aí, você aí... É gastação Devolve esse pijama pro seu irmão Beleza, mano, vem tem, tem que ter sono. eu não tava de pijama É que você rimou e bateu o sono Foi mal, eu consegui, eu componho Bateu sono, então dorme, que cê não ganha nem no sonho Demorou, eu tô nesse evento Falou de sono, sou como um travesseiro Sei todos os seus pensamentos É essa a questão, você não entendeu nada Descansa, descansa, pois hoje não arruma nada Aê moleque, eu chego agora, cê perdeu Cê sabe, mano, agora cê se fudeu Eu sou tipo um travesseiro, do começo ao fim Você é o dinheiro da fada do dente Sempre embaixo de mim oh. Fada do dente? Na moral, ô oh, criança, acredita no Papai Noel do Natal? E é isso que acontece, não guardo mágoa Além da fada do dente, acredita no coelhinho da Páscoa? Muito bom,